Tem que se apresentar, né? Sim. Oi, meu nome é Lucas Scorcio Caetano. Eu sou um jovem de apenas 15 anos. Já fiz muita coisa. Vamos, vamos falar delas? Vamos. Vamos começar com o meu inglês fluente. Because I know how to speak English, baby. Huh? Hã? Hã? Certo dia eu fiz a releitura de um stand-up do Maurício Meirelles completamente em inglês para toda a minha escola de inglês. Foi Uma apresentação super legal e foi mais ou menos assim. When I was nine, I went to the U.S. and I was a junior eight. And we think that we know to say everything in English. Why do we think like this? Uh, because we know the numbers and the você <laughs> And you are going to, I don't know, posso dizer? coffee? Uh, how can I say it? O homem que vai serve servir, ele não é o seu futuro. E falando de stand-up... Uh -huh. Falando de stand-up, eu também fiz o stand-up do Thiago Ventura pra minha família. Eu fiz a releitura inteira e foi, foi legal, foi da hora. Eu fiz um trabalho de dublagem em 2016. Eu fiz meninas superpoderosas e uma radionovela de Cutulo. Exatamente. Fiz o cálculo Eu, não sei, eu... Como assim? Dublado? Co Ei, alguém me ajuda? Ei! Socorro! Ei! Ei! <risos> oh, oh, oh, oh, ai. ai! vocês não sabem que quanto mais rápido vocês forem, eu tenho a ficar mais lento. Isso! Entenderam, amor? É a coisa. O mundo inteiro foi pro inferno. A única coisa que pode impedir que essa... Essa, essa coisa, desperte, é a destruição desse diário A senhora tem ideia do que está me pedindo? Relembrar é tudo aquilo de novo? Aquele horror? Não teme que a verdade a destrua como me destruiu? Tudo começou em uma manhã, de novembro de 1926 E agora vamos para os monólogos, hein? Olha, tem, tem monólogo! Vamos lá, eu fiz três Fiz primeiro do Chapeleiro Maluco Uma audição, uma peça que eu ia fazer E a minha nota foi máxima, 60 de 60 e eu também fiz um monólogo de uma criação original, do Diego, que quem escreveu essa criação original é o, o cara que tá atrás dessa câmera, Matheus. Oi. E eu fiz um monólogo. E aí nesse eu tirei 59 de 60. Triste. E pra finalizar, o último monólogo que eu fiz foi um pra escola sobre o Ailton Krenak, que é um defensor do direito indígena. Eu acredito que nenhum dos senhores aqui poderia apontar alguma atitude indígena que tenha colocado em risco patrimônio, ou vida. Esse povo não deve ser identificado como inimigo dos interesses do Brasil, muito menos como um inimigo da fortificação da nação. Talvez eu não seja o Arthur talvez eu não seja um representante indígena. Eu, eu sou o Lucas, eu sou um menino branco que não tem a menor perspectiva do que é ser um indígena, mas eu sinto que a gente pode lutar por eles. Que a gente não precisa ficar pra trás. E eu fiz e foi um sucesso, foi ótimo. E eu sim fiz duas webséries de dois episódios, cada uma, de comédia. Eu fiz o Lar das Perucas e o Fake Fiction. Violência eletrodoméstica. Homem é preso em São Paulo por saltar geladeira. Qual era é o orçamento? Baixo, muito baixo. A FAFUPI, Faculdade de Funilaria e Pintura, tem a maior e a mais completa estrutura educacional do país. Aqui você aprende com mestres, doutores e reconhecidas lideranças. A FAFUPI é primeiro lugar nos cursos de Palpitologia, Ciências Ocultas e Letras Apagadas. A única reconhecida pelo MEC. Eu também fiz o básico do violão, se ajudei alguma coisa. <risos> E eu também tenho um esse culelele avançado, né? E eu fiz todos esses vídeos aqui que estão do meu lado. Fiz todos, produzir, editei, roteiro e tal, tudo bonitinho, porque eu tinha um canal no YouTube que chamava Polters. Eu fiz uma peça que chama Que Tempo é Seu Tempo, onde eu era um coadjuvante chamado Lucas. Oh, legal, como que ele era? Puta, ele era bonito, hein? Bonito, arrumado, carismático, inteligente, era um cara... Ah! E isso tudo era uma comédia adolescente. Eu fiz uma peça que é a melhor coisa relacionada à comunicação que eu já fiz. O nome da peça é Um de Nós Tá Mentindo. Eu só apareci no último texto dela, mas eu era um dos principais. Eu era o detetive Tobias Machado, que falava desse jeito. E ele era um detetive que era super engraçado, que fazia piada com tudo, que não tinha limites, não tinha barreiras, não tinha filtros. E... É esse cara aí. Os detetives que descobriram quem matou Antonella Bianco, são entrevistados pelo Globo. Nós podemos aparecer na TV! idiota isso sim idiota não visionário uhum. <risos> que você ajuda o cliente a resolver casos de mistério na cozinha obrigada <risos> é maravilhosa <risos> Quem vai se pra assim vamos lá sorrisão morre <risos> <risos> vamos lá e ninguém se mexe eu tô de olho que volta Andar de skate, não de bicicleta de elo. <risos> ela andava de skate. Quais eram as piadas? O que, que você fazia na peça? Meu, é, eu teve uma parte na peça que eu tinha que improvisar. O público me dava algum objeto e eu tinha que improvisar com aquele objeto pra matar uma das pessoas ali. Então eu tinha que contar uma história. Tudo com aquele objeto que as pessoas tinham acabado de me dar e eu tive que pensar tudo isso na hora. Foi uma loucura. Mas eu consegui matar uma pessoa com uma rolha. Bom, foi isso que eu fiz. É isso. Eu espero ter cativado algum de vocês. E tomara que a gente se veja em breve. Mano, ficou muito bom. Ficou, massa. ficou muito da hora. Nossa.